Transição de carreira, querer mudar, buscar um novo trabalho, desemprego? Como será que a gente faz se a gente estiver nessa fase? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Lígia Costa, do Tank agora Today, e sim, hoje é o um grande dia para você trabalhar com propósito, ter um trabalho com significado, ser o grande líder da sua carreira e sair da zona de conforto. Bom, Muita gente me procura aqui no Tank Guards Today e fala que quer mudar, né? Ou então está buscando uma transição de carreira. E eu vou citar aqui para vocês alguns pontos uh, muito pessoais que me fizeram desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje. E eu queria compartilhar aqui com vocês a minha visão sobre o que é e quais são as melhores atitudes se você está exatamente num momento de transição de carreira, querendo mudar ou talvez buscando um emprego e não sabe por onde começar a partir de agora. Então, o primeiro ponto é se você está exatamente buscando novo trabalho ou em transição de carreira e você quer um emprego corporativo como a gente esteve acostumado nos últimos 20 ou 30 anos, Vale você lembrar que eles podem existir ou podem não existir. É importante você saber que desde há mais ou menos 15, 20 anos, o mundo e a tecnologia ela vem trazendo algumas mudanças bastante radicais e disruptivas, inclusive da maneira como a gente trabalha. Vocês sabem sobre inteligência artificial, vocês sabem que uma série de posições corporativas estão sendo substituídas, porém, por outro lado, está abrindo novas oportunidades em outras frentes. Então, o primeiro ponto é, muito provavelmente, posições corporativas e empregos convencionais, da maneira como a gente foi criado, e eu digo a gente, são pessoas lá de 35, 40, 45 anos, vão deixar de existir. Existe um, um dado que diz que 50% dos empregos nos próximos 10 anos serão completamente novos. As empresas estão deixando de ser paternalistas e elas estão pedindo para os seus empregados terem uma atitude intraempreendedora, né? ou seja, uma atitude de profissionais que tem um olhar além daquela posição técnica, que tem um olhar comercial, um olhar de negócio, um olhar mais estratégico. Por que todas as atividades? operacionais ou automatizadas, elas provavelmente vão ser substituídas por robôs e aí não precisa da gente. O segundo passo para quem está exatamente em busca de, uma, uh, repo, de um reposicionamento né, na carreira em transição é que você entenda o seu fôlego. Entenda o seu fôlego, e aqui eu falo muito claro, financeiro. Provavelmente você aceitou um período de demissão, você tem ali um, um valor para sobreviver por um período, então é importante que você readeque e deixe de viver o mesmo estilo que você viveria, porque você pode encontrar uma nova posição corporativa em um período curto, em período longo ou pode não encontrar, tá? Isso é super importante vocês saberem. Outro ponto para quem está em transição é não fique apenas esperando ou enviando currículums para buscar um emprego convencional, porque ele pode acontecer, 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer. Já pensou se você dedica o seu foco só nesse 50% de chance dele acontecer e nada acontece? O tamanho da sua frustração? Então eu queria que você, lógico você tem seus objetivos, você tem suas intenções, eventualmente você quer voltar para o mercado, mas olha também o lado que pode não acontecer, porque se você encarar isso como um fato, você já vai entrar em movimento, você já vai olhar novas possibilidades e oportunidades antes de ficar apenas dedicando toda a sua energia naquele 50% e nos outros e naquele emprego que você não necessariamente tem controle, você não sabe quem vai te contratar, você não sabe qual é a necessidade da empresa, você é um candidato entre milhares de outros que também estão em busca daquele, daquela posição. Outro aspecto que é importante para quem sempre trabalhou no mundo corporativo é você não é o seu sobrenome corporativo, né? existe alguém por trás deste sobrenome corporativo. Eu sei que tem preconceito, que provavelmente vai ter um monte de gente que vai parar de te ligar porque você não tem mais aquele poder ou não tem aqueles interesses, mas a partir do momento que você entende que você é muito mais do que um sobrenome corporativo, você também se abre para novas possibilidades. Uma outra oportunidade é você fazer networking. Por mais que por muito tempo você ficou sem falar com algumas pessoas, Volta! Resgata! Fala com pessoas que estão exatamente no mesmo momento que você. Conversa com pessoas que gostam dos mesmos assuntos que você. Pode te abrir para novas oportunidades, pode te abrir para outras ideias, até mesmo de negócio, que podem surgir de uma forma informal até você se recolocar, seja no mundo corporativo ou em algo que você comece a desenvolver a partir dos seus ideais. Uma outra oportunidade nesse processo de transição, é quando você se permite a desenhar um modelo de negócio pessoal. A gente, todas as empresas têm planejamento estratégico, aonde você trabalha, provavelmente eles têm uma visão de médio e longo prazo, por que, que a gente não tem? Como pessoa física ou jurídica, a gente não tem um modelo de negócio. A gente não entende quem são nossos públicos estratégicos, de quem a gente depende, quais são os nossos objetivos a médio e longo prazo, quanto de receita a gente precisa por mês para sobreviver. É fundamental e, e o principal, quais são nossos valores, talentos, paixões, habilidades. Entender quem nós somos né? é extremamente importante. E essa é a minha dica, tem um modelo de negócio pessoal. Tem a mentalidade de aprendizagem esteja sempre buscando novos conhecimentos. O que você sabe e o que te trouxe até aqui é o suficiente, mas é hora de você se abrir. Tem milhares de novas oportunidades, é só você olhar com a tecnologia, com os modelos novos de, uh, de negócio, a economia colaborativa, aprenda coisas novas. E por fim, tenha um prazo. Se você busca essa sua transição, determine um prazo. Quanto tempo você está disposto e você pode sobreviver nesse momento sabático ou até mesmo sem nenhum emprego formal? Determine um prazo. E se esse prazo chegar ali no seu limite, pensa rapidamente qual é o plano B e assim por diante. Não deixa as coisas acontecerem sem você ser consciente daquilo que está acontecendo. E quando eu falo em mudar, não significa radicalizar. Às vezes, alguns pequenos ajustes e reflexões nos geram oportunidades e insights incríveis. Mudar e fazer transição de carreira é saudável. É nos abrirmos ao novo, a novos caminhos, amadurecimento e crescimento. Eu desejo que essas dicas tenham feito sentido para você é uma visão muito pessoal e muito realista de um mercado que está em constante transição e evolução e a gente precisa ser protagonista da nossa carreira, a gente precisa ter a visão do nosso propósito para que a gente entre em ação e a gente uh, trabalhe num modelo de negócio alinhado ao nosso estilo de vida. Né? Empregos convencionais, muito provavelmente eles vão deixar de existir, mas por outro lado tem uma oportunidade incrível de você Desenhar o seu próprio modelo, aquele que faz sentido para você. Então repense qual é o lucro que você deseja, qual é o sucesso que você busca alcançar, o que é importante na sua vida nesse momento. E não tenha medo de se arriscar e colocar tudo isso em ação. Super obrigada por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe e deixe o seu comentário aqui para mim. E super obrigada por estar aqui e desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Esse já é o primeiro passo.